Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Hoje a gente vai encher a sua vida de brilho com o iluminador de arco-íris. Confere o vídeo! E aí? As Cookie Monsters mais lindos do mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Sage E Manuela Dária. E vocês estão aqui No, no Leite no Biscoito Hoje a gente vai ensinar você do outro lado A fazer o tão famoso iluminador de arco-íris Em abril aconteceu uma febre desse iluminador Esse iluminador ele é feito artesanalmente Por uma moça nos Estados Unidos Tem uma marca chamada Bitter Lace Beauty se eu não me engano, é isso. É extremamente artesanal. Ela monta e é tudo mais, tanto que o pessoal que quer tá em lista de espera, porque ela não tá vencendo fazer. E aí, aconteceu? Acabou os estoques. Exatamente. Só que, assim, não é uma coisa difícil? Então, nós decidimos, assim, Nos arriscar bancar o um M e tirar a mágica da vida das pessoas e dar a mágica pra vocês. Todo mundo merece ser unicórnio na vida Todo mundo merece um arco-íris Todo mundo merece ir buscar um pote de ouro no final do arco-íris É isso aí, confere o vídeo Você vai precisar de sombras da cor do arco-íris Um pratinho Papel toalha Álcool 70 ou de cereais Um iluminador Uma colher Ou uma espátula conta gotas. E um potinho de sombra vazio Começo a fazer as misturas pela ordem do arco-íris Raspando a sombra vermelha e colocando no pratinho Adicione o iluminador e eu vou misturando bem Tem que estar tudo bem amassadinho para não dar ruim depois Antes de colocar o álcool, eu faço um teste de cor na minha mão para ver se eu atingir mais ou menos uma cor legal, porque senão, depois de molhado, você não vai conseguir ver resultado nenhum do tom. Com um conta-gotas, para impedir que eu faça a cagada, eu coloco o álcool devagar e faço uma melequinha. Depois de tudo misturadinho, eu coloquei a meleca de sombra e iluminador no cantinho do potinho. Eu acho bem mais fácil fazer uma cor de cada vez conforme o arco-íris, porque dá tempo delas irem secando e ficarem certinhas em fileira. Agora, com a cor laranja, faço a mesma coisa, misturando o iluminador e testando em seguida. Adiciono o álcool para formar aquela melequinha e eu coloco no potinho do lado da outra cor, bem certinho, Com o amarelo, o mesmo procedimento Misturando o iluminador, testando de novo E bora misturar o verde e o iluminador e testar. Misturo depois com o álcool, formando aquela meleca, e coloco no potinho. Eu faço a mesma coisa com azul claro, misturando com o iluminador e testando a cor. Time. Depois, coloco o álcool bem belezinha e põe no potinho. O escuro a mesma coisa. Coloca o iluminador, amassa bem amassado e testa. Bota o álcool com cuidado, mistura bem e coloca no potinho. Por fim, mas não menos importante, mistura a cor roxa com o iluminador. Testa ela pra ver se ficou maneira. Coloca o álcool, mistura bem e põe no potinho. Usando o papel toalha e o potinho do iluminador, eu aperto bem para compactar melhor as cores e tirar o excesso de álcool. Mas se você não tiver nenhum potinho, você pode usar uma colher ou seu dedo mesmo que não tem problema. Deixa descansar por 24 horas e pronto! Tá tudo certo para você poder usar o seu iluminador de arco-íris. Que vocês tenham gostado, se vocês gostaram Mandem foto pra gente de como ficou o seu iluminador Exatamente, porque eu quero ver Tudo bonitinho, e não esquece também de deixar O seu comentário aqui embaixo, deixar o seu like Porque eu gosto muito, muito, muito de saber Se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando Se vocês fizeram, se vocês acharam difícil, é isso aí Entre nas nossas redes sociais, não esquece Isso é muito importante pra você manter contato com a gente É isso aí, até a próxima E Falou. Falou.